permita lá buscar a tua primeira resposta salve hoje. pra Otaku Leite, é, por favor, um abraço o, aí, o Grêmio, Grêmio tem sete. que entrar com mais cara de Grêmio do que com cara de tic-tac o que, que, que é a chegoi. cara do Grêmio? como a... fan Twitch meio, meio sarcástico mas ele tava basicamente dizendo tipo, como a preferência das mulheres essa escravidão por dopamina Aqui. uma aumentação objetiva uma aumentação objetiva Nossa, vira a escada. Ah, não. Meu cadarço. Um salto para a glória. Eu sei. Você matou o cara, velho. Você é maluco? É, os eles na mãe. ganhou o x1 lagado. fingindo, né? Esse cara sabe alguma coisa. Ah, menos de dois minutos, só Como é que tá rápido o negócio? Eita! Hum. Não, Ratus, volta aqui, amigo. C4? Vai lá, vai lá. Como é que eu vou, como é que eu vou? Vai lá, Não meu, meu Deus, Ratus, vai podia Eu tenho que tirar é, foto? Fica tira lá, tira ali, foto? Fica lá atrás, fica lá atrás. Olha fraca, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá, olha pra cá. Aí, aí. We'd fight and then